Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à disciplina de Sociologia da Educação. Hoje nós chegamos no nosso módulo 3. E hoje nós trataremos da educação no pensamento sociológico com os temas educação e sociedade. Nós veremos aí na unidade 1 educação, instituições e sociedade. E na, na unidade 2, as noções de igualdade, diferença e de desigualdade. Os objetivos da nossa aprendizagem é que vocês possam compreender as relações entre indivíduo e sociedade no processo educacional por meio das instituições sociais e as diferenças é, e desigualdades presentes no ambiente escolar. Dando início ao módulo 1, é, nós veremos aí educação, instituições e sociedade, é, as primeiras instituições so é, socializadoras, a família e a educação. E aí... É, a nossa primeira pergunta é: afinal, o que, que é família? Nós pensamos em família como um agrupamento social, né? É, na qual o indivíduo ele vai é, ser criado, né? Seja por laço de consanguinidade, de afeto, né? Ah, ou mesmo é, é, formas de, de, de interação social que se dá ali ah, nos primeiros anos da nossa vida, né? Então, é a, a família ela é a primeira agência. Né, de controle social, como nós vimos a noção de controle social no último módulo, é, da qual a criança participa, ocorrendo ali uma socialização baseada em contatos primários, mais afetivos, diretos e emocionais. Né? As relações no âmbito familiar, elas são relações informais. Né? Então, nós temos uma educação que ocorre no âmbito doméstico, que ela é uma educação informal e que ela se dá mais por vias indiretas do que por vias diretas. Por exemplo, a educação que está posta por meio da transmissão de um vocabulário comum, a educação que está posta por meio da transmissão de valores comuns, né? ou mesmo de é, padrões de conduta, de formas de comportamento que são exigidos das crianças. Né? E aí, nós vamos pensar num segundo aspecto, que é a relação da família com a educação. Então, nós temos essa educação que se dá no âmbito informal e depois a família, ela a, vai levar a criança para passar por um processo de socialização no âmbito escolar, e aí ela vai ter uma educação no âmbito formal, né, e aí não mais no âmbito informal. Essa forma de socialização, né, é... A entrada na vida social da criança por meio do contato com crianças que não são familiares, né, que são os colegas de escola, e com adultos que também não são pertencentes à sua família, por, como, por exemplo, o caso dos professores, o caso dos agentes escolares, da direção da escola, ou seja, é uma entrada na vida social fora do âmbito é, familiar, ou de outra forma, é uma entrada na vida social formal, né, então, a família, no caso, ela tem um papel de socializar a criança, mas para socializar visando o quê? A sua própria reprodução. E aí, essa criança, quando entra na escola, ela entra para ser socializada para a vida em sociedade. Né? É, o segmento, a outra instituição muito significativa é o, o Estado. E aí nós pensaremos, afinal, o que, que é o Estado? A definição clássica do Max Weber, Max Weber, que nós vimos lá no nosso primeiro módulo, ele diz o seguinte, abre aspas, o Estado pode ser definido como uma associação política que apresenta um aparato administrativo com a função de prover a prestação de serviços públicos e reivindicar com êxito o monopólio legítimo de coação física para realizar as ordens vigentes. Né? Então, o Estado é essa instituição que ela é criada pelos seres humanos com o objetivo de, é, de, de certa forma, gerir as nossas vidas no âmbito público, né? E apenas no âmbito público. Então, essa é a definição de Estado. E como que o Estado ele vai se relacionar com a educação? Ele se relaciona, inclusive, como um, um, o principal formulador de políticas públicas educacionais. Essas políticas, elas têm... É a sua formulação relacionada com diferentes grupos de interesse que disputam espaço, inclusive, na formulação dos currículos escolares. Um exemplo bem significativo disso, por exemplo, é a compra de materiais didáticos, é a inclusão ou retirada de uma disciplina dos currículos escolares. E, claro, o Estado, ele tem uma ideia do que ele espera de um, de, de um determinado povo é, a longo prazo. Então, por meio da educação, eu não educo apenas a criança para os dias de hoje. Eu educo pensando uma certa ideia de ser humano, uma certa concepção de ser humano, visando a sociedade daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos e por aí vai. Ou seja, eu transmito valores hoje, por meio da escola, e esses valores, eles estão relacionados com... É, a, a, a reprodução social, e essa reprodução se dá em que sentido? Ela se dá por meio é, da formulação de políticas públicas, né? por meio da transmissão de valores. Vocês se recordam que lá a, no módulo 1, nós vimos o conceito de superestrutura a, presente na obra do Karl Marx. O conceito de superestrutura, ele é bem representativo desse aspecto, porque as instituições educacionais, e aí o Estado como o principal é, é, coordenador dessas instituições educacionais, ele pressupõe sempre a transmissão de valores, e valores no âmbito moral, inclusive, ou seja, como que é esperado, por exemplo, que uma pessoa é, haja perante as outras na vida em sociedade. Vejam o seguinte, essa relação do Estado com a educação, ela, é, ela perpassa, por exemplo, a relação da família, que nós vimos agora, né, com a própria educação, né, por exemplo, olha, quando se diz, a, a, a escola, ela educa, né, para a vida em sociedade, ela educa para a vida em sociedade, além daquilo que é esperado da família, já que a família, ela tem objetivos próprios que não necessariamente são condizentes com os, os objetivos da sociedade. Né? Então, a criança ela recebe um conjunto de valores do âmbito doméstico, né? sejam, por exemplo, as suas crenças, sejam os seus valores, as suas noções do que é certo e de que é errado, e, por outro lado, ela passa por um processo de socialização também no ambiente escolar, e parte desse processo de socialização se dá sob tutela do Estado, que transmite outros valores, né? outras formas de socialização, e essas novas formas de socialização é, pressupõe também é, a vida em sociedade a médio e longo prazo, ou seja, eu não educo, como diz o Durkheim, eu não educo a criança pensando somente na sociedade que eu tenho hoje, eu educo a criança pensando na sociedade que eu espero daqui 15, 20 anos, quando essa criança é, for adulta. Por isso que boa parte, por exemplo, da nossa lei de diretrizes e bases de educação, ela tem lá, por exemplo, a expressão preparação para o mundo do trabalho, ou seja, se pressupõe que a educação, segundo os valores da sociedade em que nós vivemos, ou seja, a sociedade brasileira de hoje, é se pressupõe que essas crianças, elas, ao atingirem a vida adulta, elas sejam capazes de ter autonomia para adquirir o seu próprio sustento, né? isso pressupondo uma sociedade é, de, é, é, é, capitalista como essa que nós vivemos. né? É O um outro aspecto que nós veremos hoje, nós chegamos à nossa unidade 2, é, né? Na nossa unidade 2, nós veremos os conceitos de igualdade, diferença e desigualdade, e também a, as questões relacionadas ao multiculturalismo. A primeira questão aqui, que nós temos que estar atentos, é o conceito de igualdade. Igualdade pressupõe sempre a noção de universalidade, ou seja, quando eu falo que, é, como está estabelecido, por exemplo, lá na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, nós temos lá: olha, é, se pressupõe uma igualdade entre os, entre os seres humanos, independente das suas crenças, das suas etnias, independente das suas religiões, independente das suas posses. O que isso quer dizer? Olha, um tratamento igualitário ou seja, no qual você tem isonomia entre os seres humanos, pressupõe no Estado Democrático de Direito que todos, por exemplo, sejam tratados de maneira é, igual perante a lei, que nem, não haja nenhuma forma de discriminação. Né? Então, esse é o conceito de igualdade. Por sua vez, quando pensamos no conceito de diferença, nós pensamos diferença principalmente no âmbito cultural. Né? E aí o papel da antropologia... É, ele é primordial para que a gente compreenda as diferenças presentes na sociedade. É, como que eu estabeleço a diferença? Eu só estabeleço a minha, a, a minha ideia de identidade, segundo a, o sociólogo Stuart Hall, por meio do estabelecimento de, de, de diferenças. Por exemplo, é, é, por que, que eu sou brasileiro? Olha, eu sou brasileiro porque eu não sou argentino eu sou brasileiro porque eu não sou é, português, porque eu não sou é, japonês, porque eu não sou nigeriano, porque eu não sou sul-africano, porque eu não sou é, é, iraniano, iraquiano, ou seja, eu só sou brasileiro porque eu não sou esse conjunto de outras coisas, de outras características, que são esses outros povos. Né? Então, a minha diferença com esses povos ela é definida por meio é, é, de quem eu sou, ou seja, eu estabeleço a minha ideia de é, identidade por meio das diferenças. Por outro lado, quando a gente pensa, por exemplo, no âmbito educacional, no âmbito econômico e no âmbito social, nós pensaremos diferenças, inclusive, no sentido de classe social, como nós vimos lá no conceito do Karl Marx. Ou seja, olha, as pessoas, elas são diferentes, inclusive, pelas suas posses, né? Ou seja, eu sou diferente do outro porque eu frequento esse ou aquele ambiente, e eu sou diferente do outro porque eu posso ou não frequentar esse ou aquele espaço. Né? E aí a gente chega na noção de desigualdade, ou seja, o que é a desigualdade? A desigualdade são as diferenças que são estabelecidas por meio de dados concretos, como, por exemplo, a desigualdade de acesso à educação, a desigualdade de acesso ao alimento, a desigualdade de acesso a, aos lazeres, ou seja, são formas de desigualdade que pressupõem diferenças é, que vão do âmbito, a, a, do âmbito econômico, mas que também permeiam diferenças culturais, permeiam é, diferenças econômicas e diferenças sociais. Né? Por fim, a gente pode fazer a seguinte reflexão. Como que essas noções, a de igualdade, diferença e desigualdade, elas podem ser vistas no interior da sala de aula? Primeiro... É, nós pensamos igualdade em sala de aula, quando se tem lá 40 crianças, por exemplo, em sala de aula, olha, todos ali é, são iguais, no sentido do tratamento que é esperado do professor, ao mesmo tempo, todos ali são diferentes, por quê? Porque cada um carrega consigo uma determinada história de vida. Então, é, é, é um aspecto que é fácil de se observar, olha, numa sala com 40 crianças, às vezes nós temos ali 4, 5, 6 denominações religiosas diferentes, ou seja, pessoas que carregam com si valores significativamente diferentes no âmbito é, é, das crenças pessoais. Nós temos ali pessoas que têm diferentes configurações familiares, ou seja, são diferenças significativas. Nós temos, por exemplo, é, diferenças que se dão no plano étnico, né? Nós temos crianças com diferentes origens étnicas. Nós temos, às vezes, diferenças de localidade geográfica, pessoas que vieram de uma região do país ou mesmo de fora do país, e essas pessoas todas estão convivendo né, ali dentro da sala de aula, pensando ali nas crianças, né? Então, quando nós olhamos para essas diferenças em sala de aula, nós olharemos para aquilo que cabe ao professor trabalhar em relação a esses conceitos. Né? E é claro, tudo para quê? Para minimizar possíveis desigualdades em sala de aula. É, a desigualdade em sala de aula, ela não é observada apenas pelo fato de que uma criança possui mais ou menos renda do que a outra. Ela é observada, por exemplo quando você tem desigualdade no âmbito do capital cultural, como nós vimos no módulo 2, é com o conceito do Pierre Bourdieu. Ou seja, olha, uma criança no qual os pais têm mais escolaridade que outra, é, tende, tende, segundo pesquisas de sociologia da educação, a ter um melhor rendimento na escola do que aquelas que não têm pais com, é, com mais escolaridade. Ou seja, os anos de escolaridade da família tende e aí a, a, a palavra de tende de tendência é importante porque ela não é um ela não é um determinismo né mas ela é, é, é pelos dados das pesquisas em sociologia da educação um fator é significativo para as diferenças de rendimento por exemplo que nós veremos mais adiante tá, no nosso curso e aí dando o segmento nós chegamos aqui ao conceito de multicultural de multiculturalismo né? o que, que é o multiculturalismo? O multiculturalismo ele se, ele pressupõe tanto os estudos acadêmicos, né, a, quanto as, as políticas institucionais que se desenvolvem em torno das questões trazidas pela emergência das sociedades multiculturais. Né? Lembrando, nós temos é, na nossa sociedade é, diferentes culturas que, é, é, que que coabitam o mesmo espaço e que é, é, e que, e que interagem no dia a dia. Quais culturas? Olha nós temos, por exemplo, diferenças religiosas significativas na sociedade brasileira, nós temos, por exemplo, diferenças étnicas que são significativas, nós temos valores morais que são significativamente diferentes. Né? Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma sociedade multicultural, ou seja, uma sociedade em que se pressupõe né, que num mesmo território, é, povos com diferentes culturas... É, é, distintas entre si, habitam o mesmo espaço. E aí, isso pode parecer muito distante nas nossas realidades, mas a gente pode fazer o seguinte exercício. Olha, é, quando eu olho, por exemplo, para a casa de um vizinho meu, seja o vizinho da direita, seja o vizinho da esquerda, eu vejo que no interior dessa casa a disposição dos móveis é diferente da minha. Eu vejo que ele educa as crianças diferentes daquela que a minha família educa. Eu vejo que a forma com que os alimentos são é, cozidos, fritos, assados, são diferentes daqueles que eu tenho dentro da minha casa. Ou seja, as diferenças culturais elas podem estar em coisas tão pequenas quanto o ato de. É, as diferenças de se cozinhar um alimento dessa ou daquela forma, quando ela como elas também estão presentes em relação. A, as diferenças de aspectos como são as crenças religiosas. E aí nós pensaremos numa escola que, é, que abrace, que acolha todas as diferenças, né, e que essas diferenças elas sejam tratadas no âmbito escolar no sentido de um tratamento igualitário. Ou seja, eu trato a, a todos os diferentes como diferentes, já que eu não vou é, descaracterizar essas características culturais dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu dou um tratamento igualitário no sentido de acatar essas diferenças, de respeitá-las, né? ou seja, de não descaracterizá-las. Né? Então, era isso que nós é, tínhamos no módulo 3 e nos vemos no próximo módulo. Até mais!